Rapaziada, abriu o caminho, bora. Acelera, combosa, vai. Bora aí, tia. Tia saia de Rapaziada, é uma pena que a Sniperita tá sem missão, hein. Tranquilo. Rapaziada, a aranha. Já tô, tô sentindo o cheiro da aranha, ó. Vem, aranha. Vem. Não vem, porque é cagão. Rapaziada, não vem não, hein. É, o cabelo olha olhando pra frente, ela vem. Ai, ah, eu sabia, tipo... Meu Deus, taca fogo nela. Vai, foguinho. Dentro do aparelho dela, ó. <risos> tá cheio de aparelho. É mais dentista, hein. Ai. Bica, Pica, Sebastião, Acabou? <risos> oh, Seba... Astia! Ficou essa Loki aí, pelo amor de Deus. Olha, dentro do de um fusível esse. Ai. <risos> <risos> Au. Rapaziada, tinha partido do Sebastian 3 agora, hein. Pelo amor de Deus, hein. Ó. Dentro do seu aparelho, sua Loki. Aparelho bucal e nasal. Se inscreve, gente. O que que acontece? Rapaziada, tá cheio de líquido verde, hein. Vamos jogar pro Sebastian. É só zoar em shot. Ô tio, vamos cair, hein? Pera aí, peraí, peraí, peraí. Agressão? Pare, vale, chacolinha. O quê? Rapaziada, chacolinha a E aí, tio? Ô Sebastião, pelo amor de Deus, hein? Ai. Até o Sebastião cortar a faquinha dele ali. Ah, meu Deus. tomar o um antitetânico aqui, pelo amor de Deus. Vamos que eu rebento, Sebastian. Ô Sebastian! Ai! Oh meu Deus, é um aparelho! Escopeta! Ai, sua Loki. Ai, ai. Rapaz, acabou a munição de tudo. E aí? Ixi. Pega a munição, Sebastião pelo amor de tal. Ah, meu Deus. Tá jogando as larvinhas. Rapaz, larvetas hein? Sim, meu Deus, faca, bicuda. Oh, Deus. Ah, oh, Sebastião Isso, dá cara de tio. Oh, meu Deus. Essas lombrenhas fortes, hein? Rapaziada, pegamos aqui ó, milão de, de gel verde grego. O que que é com... Desce, a aranha de aparelho tá doida atrás de nós. Vem, hey, vem que eu me cudo. Que eu tava brincando. Fazer, ai, vai pegar. Ai. Ha, ah, só Loki, Ó, oh, oh, obturação do aparelhinho dela. Você viu o que aconteceu, né? Túnel, tio. Eu estou, eu estou sem saber onde é que eu estou. Where are we heading, Joseph? I've got a theory. We seem to be moved around an awful lot. Almost as if by someone's will. So it's nearly impossible to get any sense of the geography around here. But the light, Beacon Mental Hospital, it's always in the distance. This thing you found me hooked up to, I've seen it in more than one place. Yeah, so have I. It seems like it's the same exact one, but it's hard to be sure. The thing that I've noticed is that each time I run across one, I seem to be closer to the lighthouse. It could be a coincidence, but like I said, it seems as if there is some intelligence behind it. So you figure we ought to cut to the chase and just head straight for the hospital. Exactly. hospital, nice hein? The right side looked like it led more directly toward the hospital. Vamos okay. oh, chegar so oh, no hospitalzinho, O quê? Oh meu Deus, será tiro dos elite. Fazer, isso No, I'll do it. Don't let any Vamos lá. Fazer, o que, que acontece? Vamos ter que chegar na ambulância bem bem. Vamos ficar esperto Tranquilo, vamos simplesmente checar o, o perímetro aqui okay? rapidamente. Já procurando por munição no pente. E de repente a gente explode esses lotes no dente. Ó. Oh. Nada. Esse não faz nada. O tiozinho minha, tio. oh, tá vindo, tio. Tá vindo, tá vindo na mão, hein? Ó, oh, joelhinho. O que? Dá soquinho, dá soquinho. Isso, nossa, esse soquinho tá forte, hein? Ó, oh, oh, o Loki. O que? Ele também tá bate. Ah, tio, peraí. Ele tá muito forte, pelo amor de Deus, hein, jogo? Comparar com isso. Não tem. Oh, não tem munição nenhuma, tio. E aí, jogo? Estão com arma. <risos> Ai. Rapaziada, eu vou ter que tomar uma antitetânica Já era, já era, ó Ai. Até, até ele carregar essas napuretas aqui, tio Oh, meu Deus do céu Vai acabar o jogo rapidinho Tranquilo, rapaziada, ó Dois lock. O que? É mentira Ô munição, vão perfurar dois lock aí, pelo amor de tals, hein? Olha aqui, tio, o já de pegas os dedos da minha frente Precisa se ser rebelde Tranquilo, rapaziada, quatro munição O jogo deu, quatro tirinhos Tá sendo um pouco legal para o Gavari no momento. Vamos ficar esperto e vamos tranquilamente passar o quê? Rapaziada, é, eu disse tranquilamente, hein? Você é mais louco aqui, hein? Altos. Tem como dar um chave de fenda no pescoço? Meu já viu. Explode. Explode. O quê? Ah, ele veio com bomba. Nossa, bolo de aniversário. Ele vai explodir os amigos dele, tio. Oh, bomba. Peraí, tio. Ó, oh, o joelhinho cai, tio. Cai. Isso. Costrinho. Poderia ter tem mais. ter mais delinha de aniversário, hein? O que, Fukufuco? Fuku? Nossa senhora. Rapaziada. É duas balas benta, ó. Joelinho. Isso. Sorte quem tem pós-fria, hein? Ai, pai, para! Uma bala, hein? É a última bala. O quê? Pera aí, tio. Eu... Trancou. oh meu Deus, seringueta do amor. Rapaziada, é, será que vale arriscar a bomba aqui? O cabineiro, vamos pra caramba, de negócio. Ah, deu certo. Tranquilo. Rapaziada. Pera aí, tio. Pera aí, hein. Ó, oh, não se mexe. É dói. Não cai de boa. caiu quietinho no canto. Durma. <risos> Tranquilo, rapaziada. E é Vamos continuar com essa uma... O quê? Pera aí, tio. Nossa, ele vem tomando seu berimbau, hein. Vai ser louco. Olha, o último tiro, hein? Ó. Dá um sorriso aí para nós. Ai! Fazer é o último sorriso do, do mano Jefferson ali. É O que acontece? Um rebelde altamente contra as leis. Mas não... Ó, tem, tem um tirinho explosivo aqui que a gente vai usar. Ó, ó, Manda no pâncreas dele, ó. Oh meu Deus do fraldinha. Bateu no que ele é resistente. Olha, é, tirador de elite de longe. Tem mais uma capoeirista vindo ao mesmo tempo. E o cabaninha não tem munição. Só para avisar. ó muniçãozinha ali Vou, vamos simplesmente pegar esse negócio oh, Deus, tô de boa tô tranquilo seis balas oh, é suficiente para matar qualquer tipo de zumbi e gangue junta tranquilo Fazer antes de paisado oh. ó vamos, vamos ficar atrás desse chevetão aqui o que oh, meu Deus, errou o oh, jogo olha oh, oh, a dança <risos> Eu vou com um isso aqui, só pra peribor Após era, é, a pistola do Sebastião ela, ela me fez Gente, um cano bem torto Vamos ficar esperto, que agora só sobrou dois tiros Coixe. Beleza Se inscreve aí, Abacate. Dá a volta aqui no, no carrossel é. Aí, ele tá atirando Após é, vamos lá achar um, um Local de precisão aqui o aqui lá, ó Tem que passar por cima do carro, ali o cara tá atirando Deixa eu... Ó, coloca loquinho aqui, ó Ô, oh, Ó, oh, só com as coestas de fora. O tiozinho! o jogo! Pelo amor de Deus! <risos> Rapaziada, o jogo não dá munição. O jogo coloca uns atiradores de elite. Oh, meu, tem mais lindo, tá? Só pra te avisar. O que que acontece? Rapaziada, temos 30 aqui, tio. Glóbulos de fogo. Glóbulos do gelo. Temos também arqueirinho. Altas paradas pra fazer, o cabelo não fez O que é que acontece? Tá feito agora Deixa eu pegar o... Misericordioso aqui Ó, oh, deixa os lock em mim Na moral, amizade e tudo Ó, velho, botei bolinho Parabéns pra vocês, viu? Ah. Rapaziada, o cara tinha essa surpresa, ah. hein Rapaz, eu espero que você tenha deixado munição pra mim, hein Ó, oh, seringuetas ah. Pera aí, Ó, oh, sobrou o locking nada. Mano, já foi todo mundo o espaço. Daquele jeito... Ah. Tranquilo. Mas é, da munição extra aqui seria altamente bem-vindo para o nosso mano e amigo Sebastião. É a verdade. Ó, oh, ó oh, ambulância. Chegamos na ambulância, mas nada... Pode oh, ter um estrogomento de abacate aqui. Vamos pegar, entrar na ambulância, pegar a paradinha e dar para o nosso camarada e voltar à missão. Ó. Oh. Hemostático. Agente coagulante para tratar feridas em caso de emergência. A atadura está impregnada nesse agente para auxiliar nos primeiros socorros com facilidade. O que, que acontece, rapaziada? É o curadeiros. Pois é, mapinha. Tem um mapinha aqui, hein? Cabernet hein? Parte 280, hein? É o okay. quê? Tranquilo. Pois é, agora é só voltar. A gente já brincou todo mundo. O que veio? O um exército de máscara e tudo. O jogo raio. Nossa! Nossa! Aí, aí não dá, aí, aí já é brincadeira demais, chamar o exército Rapaziada, eu vou tomar um tetânica aqui, já antes Antes de, de visitar o postinho de saúde ali, já vou tomar essa de tetânica Nossa Senhora, o cara tá pecando infinitamente ei O que de... tem? Nossa, ele fuzila Ixi ir, não... O que? Nossa, ah O tiro perfura os carros e tudo mais, explode o jogo Olha oh. ó Rapaziada, vou ter que dar um matalhão se lock hein é. Oh, jogo! Pera aí, hein Pira Aí tio, ó oh. E aí tiozinho, dentro do seu ó Ah, oh. oh, meu Deus, furquilhou Tranquilo Rapaziada, vamos subir ali agora Pega essa arma oh, Gente, Ah, agora eu matei todo mundo, tia Rapaziada, não tô nem vendo que eu tô tirando aqui, ó família inteira, tia, ó oh. Rapaziada, ah... O quê? Forminha, pelo amor de Deus, hein? vai pegar, meu filho. Rapaz, acho que picamos o Zóquio, A Amenta o bala, mesmo. Oh, merda, tá de boa, tio. Olha, tem um galãozinho bento ali. Ó, os Zóquio vindo lá de trás. Pode bairrozinho, ó. Barrilzinho, só para dar aquele amorzinho. Eu quero esperar que tem um lock de trás. Esse cara tá caindo paraquedas. Gente, isso é de boa. Ele quer tacar bombinha? Eita! Taca! Rapaziada, tá rolando um armamento totalmente forte, tio. Exército dos zumbis gregos! Vamos explodir, hein? Colete a prova de bala e capacete blindado, rapaziada. Olha só o pâncreas, outro dando na rua. Não tem mais! Como oh, é? Não acaba não! O cara, pelo amor de Deus, hein? Agabei tem munição infinita aqui, Rápido, como assim que eu vou rápido? Você é botando de Loki? Calma aí, tia, calma. Pois é, o cara não deixou uma munição aí pra você ver, hein? Tem mais! o oh, jogo! Não, não, pera aí, tia, Vai esperar um pouco aqui, tem uns caras em obras. Capacete de obreiros. Ei! O tanto de Loki. Tem um ali hein, na portinha! Oh! Rapaziada! estão invadindo o espaço militar. Ó. Vai ter que ser cirúrgico agora ó. Ó, um por um. Aí tem mais. Não, não, chega. Primeira vez que o zumbizinho da munição beta, hein? tio, pegar a munição, hein? Beleza. Desce, Sebastião. Ó, vamos, vamos botar esses dois tiros baixo na boreta na, na aqui. Pegar essas munição do amor. Ó, oh, vai colocar dentro das arminhas ficar preparado. Fospiring. Vamos cair pra dentro da, da combosa aqui. <susurra> Rapaziada, é usamos, hein? Ó. Tá melhor, tio. Shit. O que é Mais? Pode, aí não dá essa... É, vai se cuscar. Isso. Quase é? que eu tô dirigindo? Ah, vai. Eu, eu caber nem motorista. Quem oh, passa em cima dos caras é ponto. Ó. Eu profissional ganha ponto da oh. carteira de motorista. Tipo, pode ficar tranquilo. Ó, oh, ó. Oh. Oh, meu, talos. Tá Quase cadê, cadê o... o da estrada pode burar ali como é, que é o negócio perdiu ei o cara tá voando tá tranquilo três É estacionamento uhum. privado, hein Vamos ficar de boa, tá tranquilo Olha o Fusca, tio Olha o Fusca, tio Rapaziada, eu vou, eu vou Poeira até na minha franja aqui